Sinceramente, eu acredito que isso seja realidade, porque as mulheres são homens do avesso, são homens de um tamanho menor, né? entendeu? Então, é, a mulher ela tem atração pela mulher porque ela depende da amamentação, né? desde pequena ela ela procura o seio da outra mulher, que é a mãe, né, isso falando instintivamente. Então, eu acredito que se a mulher tivesse os genitais desenvolvidos como os homens, ela transaria com as mulheres, né, então como não tem, fica só nessa situação aí que elas se tornam lésbicas, tal, se sentem atraídas pelas mulheres também, né, então, é isso aí. Mas isso não dá um problema maior, porque é, estamos vivos e estamos levando a vida adiante, certo?